Já falei que não, Eu porra! Não pode, não pode! Não pode, porra! Não pode, Tô gravando aí! Tô gravando! quem que tentou fugir, velho! O cara matou sem motivo mesmo. Né? O 20... foi. Da... O, vi... o meu foi o Chama essa aí, Deixa eu ver se tá gravado aqui.